Após o movimento Free Britney ter ganho causa, entrou nos tópicos do Twitter o finado Free Cash, que um bom tempo atrás, em 2016, muitas celebridades, muitos fãs e muitas pessoas estavam se manifestando em favor da Cash em um processo judicial da qual ela manifestava contra o Dr. Luke por agressão e por assédio sexual. <música> o Olá pessoal, olá enviadozinhos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo bom querida? Sejam bem-vindos ao nosso canal e ao nosso novo cenário. É o nosso novo cenário, um cenário para vocês, para os nossos inscritos. Achamos lindos esses quadros, achamos cara. a cara do nosso canal. Cara das enviadas, né, gente? Nossa, tudo, tudo de ter viado e aqui é os quadrinhos perfeito pra nós de ter viado. Então, é a gente, tá? né? Já aproveita, já se inscreve no canal, segue nós lá no Instagram, deixa o like, comentando o vídeo, faz o que vocês quiserem. Falem mal porque também dá engajamento. E aí a gente pensa, se uma mulher famosa, uma mulher que está no meio midiático tem essa dificuldade, você imagina aquelas que sofrem isso diariamente Exatamente. e não tem a mídia como apoio. Imagina se uma pessoa como a Britney Spears, que já foi uma das pessoas mais famosas do mundo... Uma das pessoas... É. Pessoas como a Britney Spears Que já foram uma das pessoas mais, mais famosas. famosas Do mundo né Não era pouquinha coisa A Kesha também não é pouca coisa Pra vocês terem noção a música hit dela Número 1 um, foi TikTok Bota o TikTok tocar aí Como é que tá meu cabelo aí que eu não sei agora? Tá uma caturrita aqui. Então você imagina que se essas pessoas sofrem esse tipo de assédio e ainda sofrem injustiça em, perante um tribunal e conseguem ficar presas, seja por sua própria família ou por um produtor maníaco, safado, cretino? Um maço, né? Um hétero top, como já vimos aqui no canal. Mas aí, pra você que tá dormindo, esse é o resuminho da história do que aconteceu do movimento Free Cash. Muitas celebridades como Lady Gaga, Lorde, Taylor Swift, Taylor Swift inclusive Doou 250 mil dólares Pra caixa pra ajudá-la é... com para ajudá-la com problemas financeiros Com suas finanças, porque ela não consegue Ganhar dinheiro, vivemos e e aí a sororidade né? É, claro, mulheres se ajudando Por mais que algumas outras sempre Continuassem colaborando com o Dr. Luke Eu não preciso nem falar quem que é, né Não citaremos nomes No final eu vou citar sim E ainda, pessoal, a gente tem uma questão Contratual nesse momento Que nós vamos para entender, para vislumbrar um pouco sobre, nós vamos contar com a advogada do canal Doutora Rosar, explique para nós para as enviadas de todo o Brasil um pouquinho sobre esse contrato Bom, a legislação ali dos Estados Unidos é um pouquinho diferente, tipo totalmente diferente daqui. Aqui no Brasil a gente consegue anular um contrato inteiro por causa de uma cláusula abusiva ou algo do tipo. Nos Estados Unidos os contratos são um pouco diferentes, eu não sei exatamente como eles funcionam, porque ela tem um contrato com, com a gravadora da qual ela tem que entregar. 10 mais de 10 Em torno de 10 Para conseguir sair do contrato Para se livrar do contrato E seguir a sua carreira Como bem entender Produzir Vai diretamente para o Dr. Luke E aí a gente Luke pode Cage. se questionar O seguinte Ah, mas ela não sabia quando assinou o contrato Entretanto, pensem em vocês aí. Querido, se você é a queixa, você tá aí fazendo música pra outras artistas e nada uma pessoa que te oferece pra gravar TikTok, que é a sua música, que você tem certeza que vai ser um hit, aqui. e aí você vai dizer, não, não, eu não vou assinar por causa desse contrato. A ação, na o verdade, mesmo produtor da Katy Perry vier te oferecer um, um contrato, você não vai aceitar porque... Eu acho que é bem por aí. Eu acho que as pessoas, antes da gente julgar, a gente tem que pensar que... Eu faria o mesmo. Eu não julgo ela, eu assinaria. É uma tentativa de mudar de vida, de fazer sucesso. O problema desse, desse contrato não é nem isso, entendeu? O problema é que Kesha sofreu abuso psicológico, sexual e agressão do produtor dela. Da violência das mais incontáveis aí, ela acabou sofrendo. Além de ter sido... Negar ela não ter conseguido provar essa agressão sexual, enfim, ela tem que continuar com esse contrato. Cujo qual representante é ele, cuja qualquer coisa que ela for fazer, ela tem que pedir autorização para o abusador dela. 50% dos lucros dela vão automaticamente para ele. E você me diga uma coisa: você produziria um peido que lucrasse para dividir 50% com o seu agressor? Se você pudesse, eu não, eu também não. Eu e queria... aí nós podemos ver a grande semelhança que nós temos com o movimento Free Britney porque ela, a Britney não foi abusada nem nada do tipo mas ela sofreu sim uma grande violência psicológica durante muitos e muitos anos da própria família vamos fazer um checklist aqui então a Britney não podia fazer as suas próprias músicas, ela não podia cantar as suas próprias músicas, mas outros artistas podiam cantar as suas músicas, como Inclusive a sua própria ganhar, irmã. ganhar dinheiro com isso. Exatamente, como a sua própria irmã tentou ali fazer uma, uma Britney 2.0 em cima da própria irmã que estava lá morrendo. E ainda fazendo a galinha morta, a é, sonsa, a egípcia. Sonsa. Ridicula, né? Nem você tá uma vamos ridícula. Não vamos se posicionar sobre o assunto, mas a irmã da Britney é sonsa. Não, a família inteira, né? Ah, e ela ah, é sonsa. Olha, Britney, pagando. vem aqui que eu te adoto meu, Deus meu Deus. amor, e se eu fosse tu que eu visse a minha irmã na rua daquele jeito fazendo a sonsa, eu pegava ela Enfim, pessoal, vamos voltar a falar sobre a cash Como é que você vai é. se sustentar se você não pode ganhar dinheiro com a única coisa que você sabe fazer? Sem falar que ela perdeu o auge da carreira dela porque ela tava ali no auge. Cara, TikTok, voltando a falar sobre TikTok, TikTok foi tão hit que Bad Romance ficou em segundo lugar. Bad Romance, a canção, uma das canções mais vendidas de todo tempo. É babado. Ficou em segundo lugar. Claro que Bad Romance vendeu mais, mas... Ele não conseguiu passar o primeiro lugar por causa de TikTok, de tanto sucesso que TikTok tava fazendo. E aí a gente, mais uma vez, entende o indício desse contrato abusivo. Então, pessoal, a gente vê aí como o contrato se aproveitou disso, se aproveitou do sucesso e... Mamando nas tetas da querida, né? E não vai largar seu pedaço do bolo, sua fatia do bolo aí tão fácil assim. Então fico, vamos ficar atentos. Como que isso vai se dar ao longo do tempo e Quais são as repercussões futuras? Ela mesma já falou que se ela perdesse, se ela não conseguisse se desvincular dele no contrato anos atrás, ela iria encerrar a carreira dela e tudo. Tá, mas enfim, vamos voltar a falar aqui agora do porquê que a gente tá fazendo esse vídeo agora em 2022. Agora, nesse momento, voltou a ganhar força esse movimento da Cash. Porque Dr. Luke parou de usar pseudônibus. Porque, como ela queimou, eles se queimaram ali na Porque como eles se queimaram ali na mídia. Usando o nome de Dr. Luke, ele passou a usar pseudônimos e tal pra não atrair o um nome pra ele e focar no artista, né? Mas Dr. Luke já continua produzindo músicas com Katy Perry, com Doja Cat. E agora, toda essa polêmica tá, tá sendo causada porque ele tá produzindo o álbum de uma cantora trans e negra, a querida Kim Petras. Que é talentosíssima É também. talentosíssima. E tipo realmente ela não deve ter nada a ver com essa história, ela só é mais uma artista tentando ganhar a vida dela hein? a gente não pode julgar mais uma vez o que aconteceu com a Kesha não impede a King de tentar, mas fica a dica né amiga, cuidado com os contratos que você vai assinar por aí se vocês quiserem xingar alguém, xinga a Kate Perry que lá na época que a Kesha estava processando o Dr. Luke ela ficou do lado do Dr. Luke, não se manifestou em momento algum pra Poxa, apoiar Poxa, Kate, o que, que é isso meu amor? a Dolce, a também, ela, ela disse que não tem nada a ver com a história, que ela tinha assinado com contrato antes e não sei o que mas enfim gente se vocês forem julgar aqui em Petras julga quem tava lá na frente quando aconteceu o bafão porque não foi agora que aconteceram as coisas e não vamos descontar na pessoa errada tá que não tem nem tava no mundo direito top quando quando tava acontecendo isso e caso vocês não tenham entendido ainda quem que é o culpado aqui nessa história a gente não vai se manifestar e tomar partido nesse assunto tá não vamos nunca falar pra vocês quem, quem é, é o culpado. Não. A gente jamais tomaria posições a favor do assunto. Então, quem assim, é o culpado, não. não sabemos. Não sabemos quem é o culpado. Então é esse o vídeo, pessoal. Movimentem suas redes sociais e continuem ap apoiando uma cantora. Porque se vocês permitem que a sociedade, que, a, que as pessoas fa façam isso com uma cantora, uma pessoa que é, que é influente, que tem mídia, que tem visibilidade, imagina quem não tem. Beijos, pessoal. Bexunhas. Espero que vocês tenham entendido bastante com esse vídeo E aprendido bastante com esse vídeo Se inscreve aqui no canal Pra nos incentivar a continuar melhorando O nosso cenário E se tiverem alguma dúvida, sugestão de algum tema Algo no sentido também de direito social A gente tá aqui pra isso também, querido Beijo E até Bexun. a próxima